Ei, ei, ei. Roda cultural onde chega incomoda o hip hop é o hip hop é foda! Roda cultural onde chega incomoda O hip hop é foda! foda. O hip hop é foda! Aí, PKP satisfação te conhecer Mas hoje é aqui que eu vou enterrar você Cê tá ligado? Eu já de você rimar lá a parafuso E hoje eu vim te estraçalhar São rima e conteúdo Sabe? É sujo O rap é muito farto Mas aqui é muito submundo. Ha! Então eu quero ver Se tem opinião E vamos debater sobre toda a questão Se é rap e cultural eu te mato na central e e é eu te mato, hoje é seu funeral Então ah. ah, pique assim moleque, cê viu ó, lá no parafuso Por isso que nessa fita cê vai ficar confuso Mas assim ó, de lá sou oriundo Mas quem se na central tá ligado, pode perguntar pra Todo mundo, mas é essa que é Lá cê viu, dando um couro, cê apanhou, mano. Cê é vacilão, cê é o saco de vacilo. Cê não vale nada, não é por nada, não. Melhor hoje eu tô em casa, mas é assim. Cê tá no meu quintal, então é ter tá ligado hoje, expulsando os portal. Ah, eu tô no seu quintal, mas eu não, eu não sou pitbull. Tradicional. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Caraca aí, rapaziada. É 30 segundos, então na hora que parar o beat acaba a sua vez e começa a sua, fechou? Então é isso. Não, fé para tudo, você tinha mais ima, tá ligado? Daí tipo, ia terminar o beat e ia começar o outro, tá ligado? É. Aí, peraí, vamos votar então. Aí. Vocês ouviram, vocês decidem, certo? Quem gostou das rimas do Dias, faz barulho oh! Quem gostou das rimas do PKP, faz barulho oh! 1 a 0 PKP, terminou, começa Lembrando, 30 segundos, fechou? Vai ser um beat só agora, não vai virar o beat Então na hora que eu fizer o sinal, você pode iniciar, fechou? DJ Puck! <risos> é, opa, vamos vir daquele jeito então, hein? Dois MC, pote no cu bang O que vocês querem ver? Sangue Eu disse dois MC, pote no cu bang e O que vai escorrer? Sangue Vocês querem sangue, então hoje ele vai jorrar por isso que moleque nessa aqui já vou constar. Mas aí tá ligado qualquer fita. Dias hoje na moral. Hoje não vai ser o seu dia, mas assim, hoje é o dia do PKP CD, moleque desenvolvendo aqui, tá ligado? Mas ó, é, essa que é a sessão, construção, PKP, sempre mostrando moleque na contramão. Mas assim é você que tá. Então, moleque, eu chego aqui, tá ligado? Vou demonstrando no combep, mas ó. Acorda, tá ligado Ah, se cê tá na contramão Pode ir pra que isso é crime Cê falou que eu sou, ra, Cê tá no seu quintal Mas eu não sou um pitbull, eu sou um pin Bota aqui comigo pra você ver se eu não viro um bicho, ha. Cê pode até falar que eu fiquei confuso lá no parafuso, mas eu trago conteúdo. Eu não sou confuso, pois só os loucos sabem. E na batalha, mano, eu venho te falar verdades. Cê até que começou a gaguejar, não tô entendendo, tá com medo de me enfrentar, ha. Cê pode pá. Vai, vai, vai. Certo família, vocês ouviram, vocês decidem por ordem de rima Quem gostou das rimas do PKP faz barulho uh -oh. Quem gostou das rimas do Dias faz barulho uh -oh. Quem quer o terceiro round faz barulho uh -oh. Para o ímpa pra ver quem começa por favor PKP começa, certo? Aí, Jipô, que tá preparado? E aí, plateia, estão preparados? Aí, se vocês quiserem juntar um pouquinho mais, até a região da câmera aqui, ó, fazendo um arco aqui, fica bacana, fechou? Pode encostar, sem neurose, sem caô, firmeza. E espero que vocês estejam preparados pro terceiro round. Levanta a mão pra cima, PKP na voz, certo? Puxa o um grito aí, ó. Bruninho vai puxar o um grito, que é. Vai, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Beleza então, fica assim, fica assim. Você falou que é um pincher, é melão. Vai morder minha canela, moleque. Você não passou nem a visão, mas aí. Falou que tá no meu quintal, você é o Moleque, por isso que você toma um pau. Mas assim, que falou que tá deixando. Moleque, nessa fita, única coisa que você tá é vacilando. Mas ó, esse é, é que é o conhecimento, por isso que eu chego aqui, moleque, mostra o meu talento Ah, eu falei que eu sou um pitcher Passa a mão no meu portão pra você Vê se eu não arranco eu o seu dedo. Ah, você de tá vacilando Eu sou leão leal de, leal demais mais seu quintal Escuta o mano Ah, cê até que gaguejou Não entendeu e aqui, eu vim e te estraçajou Hum, uh, de quer falar o quê? É leão demais, então hoje Eu vim aqui, engolir você Mano, é me engolir, seu ramelão Eu chego aqui, tá ligado, cê se na né, visão. mas aí, ó é leão qualquer fita, tô matando a savana inteira e hoje acabo com a sua vida Ah, só que a diferença, eu não mato um leão por dia O corre é diferente para o filho da empregada Eu mato dois e se eu for eu preciso a savana Eu mato aqui você porque eu tenho a minha caminhada Fique assim então, só que essa fana é de pedra E hoje eu mato ramelão, vacilão, saco de vacilo Essa aqui eu chego a dar ligado e na batalha hoje eu domino Na selva de pedra, o requisito é diferente Cê tem que mostrar que é bem mais prepotente O filho da empregada tudo é diferente Cê não entende, hoje eu vim representar a gente Certo, certo família vocês ouviram, vocês decidem por ordem de rima novamente Quem gostou das rimas do PKP faz barulho Quem gostou das rimas do Dias faz barulho Só mais uma vez pra ser justo, certo? Quem gostou das rimas do PKP, barulho Dias, barulho PKP tá na próxima fase, certo? Barulho pros MCs.